Max Verstappen começou 2023 mandando muito bem fora das pistas. Estou aqui para repercutir as declarações do holandês, bicampeão do mundo. Vem comigo no vídeo de hoje! Fala pessoal, tudo bem? Gabriel Curti aqui. Antes de mais nada, pedindo aquele like, comentário no vídeo com a sua opinião sobre o tema que já já falaremos a inscrição no canal, ativação do sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que o Grande Prêmio publica. Não percam nada que o nosso conteúdo está imparável nesse início de 2023. Eu estou aqui hoje para falar de Max Verstappen, que é um gênio inegável dentro das pistas. Na minha opinião, ele já é um dos maiores pilotos de todos os tempos, é, já é um dos melhores pilotos de todos os tempos. O Verstappen tem uma habilidade fora da curva, realmente ele é um fenômeno, mas fora das pistas, às vezes... Parece que falta alguma coisa, uma declaração mais forte, às vezes uma declaração mais é, impressionante, às vezes também uma postura mais firme sobre alguns assuntos. E o Verstappen começou 2023 mandando muito bem fora das pistas. Foi meio que uma avalanche de declarações que ele deu nessas últimas semanas, vai, nos últimos dias, em que foram declarações muito impactantes, mas declarações que fogem um pouco daquela coisa trivial do Verstappen, aquela coisa que às vezes ele fala e você só registra por obrigação, que não tem uma manchete muito chamativa. Nas últimas semanas não, o Verstappen fez declarações muito impactantes, eu separei algumas aqui para a gente comentar. Em primeiro lugar, o Verstappen falando que quer a Fórmula 1 de volta à África. Isso é um posicionamento muito importante, que boa parte do grid da Fórmula 1 tem, mas que a gente não costumava ver tanto o Verstappen entrar numa questão mais de calendário e mesmo de pedir a Fórmula 1 na África, então... Ganha pontos, obviamente, o Verstappen falando que quer a Fórmula 1 complementando seu calendário com a África, ou seja, é, seguindo todos os continentes do mundo. Ele está certíssimo em pedir isso. Outro ponto foi o Verstappen apoiando os protestos dos pilotos. Né? A gente lembra que o Verstappen era um dos que não queriam se ajoelhar naquela história dos protestos, dos Black Lives Matter e coisa e tal. E dessa vez, o Verstappen apoia o Hamilton sim, apoia, enfim, quem quisesse se manifestar. A FIA fez uma censura contra protestos de cunho religioso, político, e o Verstappen falou que não faz sentido, né, que é bobagem da FIA proibir um negócio desses, então também se posicionou bem sobre esse tema. Outros assuntos em que o Verstappen falou e deu declarações interessantes, sobre o Drive to Survive, a série que ele saiu, não participou da última temporada, ele falou que pelo status que ele tem, ele precisa participar, mesmo que ele ainda tenha um pé atrás com a série. E ele está muito certo de falar um negócio desses. Realmente, a série perde muito sem seus principais personagens. Sem o Hamilton, sem o Verstappen. Para ficar mais interessante, para saber dos bastidores da Fórmula 1 de forma mais interessante, você quer saber dos principais pilotos. Então ele, ele assume o papel de liderança nesse aspecto também. Ele tirando o sarro do Helmut Marko sobre a história de simulador no avião, que na verdade era simulador no motorhome, foi engraçado, foi cômico ele tratando o Marco é, meio como doido, assim, tá falando besteira. É, ele falando que o Hamilton é um dos maiores pilotos de todos os tempos. Todo mundo sabe que o Hamilton é um dos maiores pilotos de todos os tempos. Mas é diferente você ouvir o Verstappen falando isso do grande rival, às vezes até inimigo, que ele teve na Fórmula 1 nos últimos anos, em 2021. Foi uma temporada muito quente, muito atribulada com eles dois brigando. Então, boa declaração também sobre o Hamilton. O Verstappen diz também que acha que a Red Bull não vai ser prejudicada tanto assim com a punição que ela tomou pelo estudo de teto de gastos. Também é uma opinião bastante relevante, bastante interessante. E outra muito boa foi o Verstappen pedindo uma Fórmula 1 mais competitiva em 2023. Diz que para o esporte vai ser muito positivo se tiver mais briga do que em 2022, que foi um ano realmente muito abaixo de um 2021 genial que a Fórmula 1 teve. Então, no geral, o Verstappen teve postura boa, tocou em temas importantes, deu opiniões contundentes, opiniões legais e me parece uma mudança de postura boa do Verstappen nesse começo de ano. Talvez de alguém menos pressionado, de alguém que sabe que cumpriu seu papel, seu objetivo de vida, que tirou um piano das costas, ele sempre fala muito disso no primeiro título, agora veio o segundo de forma dominante. Então ele viu que ele é capaz de se manter no topo e agora ele parece expandir esse brilhantismo dele dentro das pistas para tentar, fora delas, ser mais interessante, ser mais imponente, ter um papel mais de liderança. Então, pontos para o Verstappen nesse começo de ano pelas boas declarações que ele deu. Você concorda comigo? Você discorda de mim? Você é um grande hater do Verstappen? Você é um grande fã do Verstappen? Deixa nos comentários, fala pra gente, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e as notificações. Tchau, tchau.